Nesse breve vídeo tem um importante recado para você que deseja recuperar a juventude com colágeno natural rapidamente Você conhece o colastrina? Não ficarei surpresa sem me informar que não Fique tranquila, irei te mostrar o mais novo Botox do mercado da beleza Sim, exatamente, mas antes vamos ouvir o que usuários reais falam sobre colastrina então temos aqui dois depoimentos reais de usuários aí ingerindo as cápsulas do produto. O primeiro depoimento é o da Rita Antão e ela diz aqui. Bia, noite amigos do Fei. Boa noite amigos do Face. Eu não sou muito de ficar, mas dei minha mãe esse produto chamado colastrina. E foi incrível. Ele é pura, ele é para flacidez, estrias e celulite. Recomendo. Segundo depoimento ao lado é o da Luciana Vieira que compartilhou também. Gente, eu não tenho nem palavras para essa foto. Só sorri com, esses, com esse antes e depois. Estou tomando colastrina faz três semanas e foi na barriga que mais senti resultado. E tudo isso depois de ter o Gabriel. Quais as vantagens que você terá ao utilizar o produto? Dentre tantos benefícios e vantagens que você terá ao ingerir a fórmula do colastrina original... Você terá aí zero flacidez, vai te auxiliar no emagrecimento, vai dissolver aí a celulite, eliminando-as, vai exterminar suas estrias e vai fortalecer também suas unhas e cabelos, garanta agora seu colastrina em cápsulas na super oferta o link do site oficial do produto estarei deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo para que você apenas adquira o produto original para que você obtenha todos os resultados que falei aqui e muitos outros que você terá visivelmente ao ingerir o colastrina quero reforçar para você que alguns sites aí OLX, Mercado Livre, classificados em geral pela internet, estão vendendo colastrinas falsificados. O original é apenas distribuído no site oficial do colastrina. Você não encontra nenhum produto colastrina original a não ser no site oficial. Então é importante eu frisar isto aqui pra você. No site oficial do Colastrina você vai encontrar diversas promoções entre elas essas que está aparecendo aqui. Na primeira oferta de um pote é mais para quem quer experimentar a composição do produto. Você ainda assim consegue parcelar em até 12 vezes no cartão ou pagar à vista se for aí da sua preferência. E ainda assim no primeiro pote você já consegue aí excelentes resultados. O campeão de vendas é a parte do meio, é a opção do meio, a oferta do meio. Você comprando aí 4 potes do Colastrina, você ganha mais um, levando o total de 5 potes e tem um tratamento aí mais completo a longo prazo. E ainda assim você consegue parcelar em até 12 vezes e já ganha o maior desconto no site oficial do produto de 55%. Só em desconto, você consegue parcelar em apenas 12 vezes de R$ 44,50 a oferta no canto do lado direito da tela você comprando dois potes você leva três e é o tratamento adequado aí para que você obtenha todos os resultados e o recomendado pelo formulador do colastrina é que você faça realmente o uso do produto como um tratamento sério por no mínimo três meses. Então, o mais recomendado para você é esta opção e você já ganha 45% só em desconto nessa oferta recomendada pelo formulador do produto. E ainda assim, consegue parcelar em somente 12 vezes de pequenas parcelas de R$ 32,64. Mais informações a respeito do frete, garantia, né? Tempo que você tem para testar o produto, caso não fique satisfeito ou satisfeito, você Pedir o reembolso, todas essas informações e muito mais você encontra no site oficial e o link estarei deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo.